Campeão da Fórmula E, Stoffel Van Dorn teve muito sucesso nas categorias de base e uma passagem apagada na Fórmula 1. Quem também teve trajetória promissora e rápida em busca do estrelato foi Oscar Piastri. O jovem australiano corre risco de fracasso na principal categoria de automobilismo do mundo? Confira o debate do Paddock GP desta semana. Gabriel Carvalho, se o Piastri tem uma carreira parecida com a do Van Dorn, é para se preocupar? É, eu, eu acho que dá para se preocupar um pouco sim. Eu, a única coisa, a única diferença assim que eu vejo dos dois é que a questão da idade né? o Van Dorn quando ele pegou essa ele não pegou necessariamente uma geladeira né? quando ele ganha a GP2 e não sobe ele... a McLaren manda ele pra, pra Super Fórmula né? e ele até chega a fazer uma corrida pela McLaren quando o, o Alonso tem aquele acidente na, na Austrália com o Gutierrez, ele machuca se não me engano a costela. e aí o Van Dorn faz a corrida seguinte, inclusive pontua né? mas o restante do ano do Van Dorn ele ficou lá pela, pela... pela Super Fórmula no Japão então não foi necessariamente um ano de, de geladeira, mas ele não subiu diretamente para a Fórmula 1 depois de ter ganho a, a GP2, que é algo que aconteceu aí com o Piastri, né, que não subiu. Mas a, eu acho que o Van Dorn, ele era mais velho naquele naquela situação, então por isso que talvez a carreira dele tenha é, dado essa congelada em termos de Fórmula 1 dele poder não ter engrenado. Já o Piastri ele é um pouco mais novo, mas ele encara um ano fora em que ele não fez nada, ele não fez nenhuma super fórmula, ele ficou basicamente relegado ao, papo, ao, ao posto aí de, de piloto de testes, e enfim, eu não sei se ele já fez o tal do treino livre obrigatório e tudo mais, mas é, de qualquer forma, há motivo para se preocupar, eu acho que normalmente o Piastri para mim, ele é um nível de talento semelhante ao que a gente teve com o, Her, o, Hertha, não, com o Leclerc, com o Russell, mas se ele flopar na Fórmula 1, como é o termo da moda aí, eu não vou achar nenhum absurdo. O que podemos prever do caso Van Dorn olhando para Piastri e Evelyn Guimarães? Ah, então eu, eu concordo com o que o Gabo falou, acho que é, é bem isso, porque ele, ele é mais novo, né? Ele vai chegar mais novo na Fórmula 1. É... E, e esse ano parado pode realmente ter uma, ter uma grande influência no que vai acontecer é, a partir do, do ano que vem, então assim, vai ter que trabalhar muito bem isso e trabalhar uma coisa maior ainda, que é a cabeça, porque ele vai chegar diante de grandes holofotes, né? Então, de, depois do que aconteceu nesse, né, nesse começo de agosto, todo mundo quer ver o Piastre andar, todo mundo quer ver o que, o que ele vai fazer, se realmente valia toda essa disputa e, e enfim, todas essas coisas que, que aconteceram. Então, assim, é, ele vai ter de lidar com esses holofotes, do que ele não, sabe, se ele, ele não lidaria com isso se o caminho fosse mais... É, fosse mais simples, né, digamos, foi campeão da Fórmula 2, é, mesmo que ele tenha ficado esse ano fora, entrou para a Alpine, dentro dessa, dessa, da academia da Alpine, né, nessa, nessa escadinha normal, natural e tudo, beleza, então seria tranquilo a, a estreia dele e coisa e tal, mas diante do que aconteceu agora, as coisas... Se complicam mais, então assim, acho que ele vai ter mais, mais coisas com que se preocupar, por exemplo, do que, que o Van Dorm enfrentou, por exemplo, né, apesar de ter ido lá, feito é, super forma e coisa e tal, é, e, o, e o próprio ambiente da McLaren naquele momento. Então, o Piastri tem muito com que se preocupar. É, tecnicamente, né, para se adaptar bem ao carro, se adaptar à própria equipe, é, e também é, a cabeça, a mentalidade: né? com que mentalidade ele vai chegar, todas essas cobranças é, e, e tudo mais. Ele é um cara promissor, concordo quando o Gabo fala que ele vem assim, numa, mesma, numa mesma linha de Russell, de Leclerc, talvez, e tudo mais, mas vai ter que enfrentar é, essa esses holofotes a mais do que, do que enfrentaria, por exemplo, do que o Russell enfrentou, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que pode tirar do eixo, é, e pode tirar muito do eixo, então assim, tem muito com que se preocupar o Piastri na estreia na Fórmula 1. Piastri é o novo Van Dorn, considerando claro que vai ser piloto McLaren em 2023, Coloque aí nos comentários esse vídeo, dê o um like, se inscreva nos canais, grande prêmio aqui nas redes sociais é sempre muito importante, compartilhe também esse vídeo para todo mundo.